Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, que recebeu esse vídeo por algum post no Facebook, compartilhamento Sejam muito bem-vindos, beleza? Eu vou falar um pouco da etapa do canal, como ele começou e esse novo projeto que vocês podem estar vendo Meu nome é Walter Hernandes, eu tenho 20 anos, eu moro em Goiânia e Goiás Bom, esse aqui vai se explicando um pouco do canal e um pouco de como vai ser da agora pra frente Beleza? Nova etapa no canal, novos projetos, então bora lá o canal começou com o foco no Point Blank, todo mundo conhece um FPS de, desde 2010 ele foi lançado, já tem 7 anos que ele está no mercado Então comecei a gravar o Point Blank, é, tinha um pouco PC, notebook fraco, com placa de vídeo, sem placa de vídeo, é memória 3GB de RAM e era bem fraco mesmo, galera. O webcam também era bem ruizinha. E nisso eu comecei a gravar, comecei a postar, porque eu sempre gostava de gravar minhas gameplays e postar pra galera poder interagir comigo, entendeu? Poder comentar o que eu podia melhorar. E assim foi. Até que eu comecei a jogar, joguei bem demais, joguei alguns campeonatos. Só que, por enquanto, aí parou. Por quê? Ah, mas por que parou com esse jogo? Galera, é porque eu é um no point blank, para você trazer conteúdos novos, é bom você ter arma... É, poder ter itens novos que o um jogo já lança você vai gravar para poder dar visualização dar público dar inscritos no canal isso aconteceu comigo muitas vezes que eu tentei fazer parceria e não deu certo muitos youtubers conseguiram mas eu não consegui e então eu tinha que gastar dinheiro de colocar cash no jogo para poder comprar arma comprar itens comprar personagem e assim poder gravar para vocês verem aí um conteúdo diferente um conteúdo bacana que podia trazer público para o canal Porém, galera, não foi isso aí que deu certo, eu tive que parar, eu parei de gravar, porque além de estar tá gastando muito e não ter retorno, acabou desgastando demais, porque eu estava fazendo live duas vezes no dia, começava 2 horas da tarde e até às 5 da tarde. Nesse prazo eu tinha que estar tá na faculdade 6h45, e, e, e, e, e a faculdade acabava 9h40 10 horas. Chegava em casa, fazia um lanche e começava outra live e começava 11 horas e até duas três horas da manhã isso foi muito cansativo foi durante um mês de segunda a sexta fazendo lives e postando vídeos durante esses intervalos eu gravava alguns vídeos e como vocês podem ver uma edição uma edição boa dura uma hora e meia duas horas de prazo pra você poder gravar é, sincronizar o áudio com a voz o webcam com o vídeo é muito complicado e isso eu cansei bastante, porque não tive apoio da empresa para poder gravar o jogo e trazer melhorias para vocês. E agora o projeto vai ser... vou mudar o canal, galera, vai ser só CSGO, não vai ser mais point blank, vai ser só focado em CSGO. Vou trazer vídeos, lives. A live ainda não foi... não tem o dia certo, mas eu vou estar passando para vocês outro vídeo falando os dias certos. Então vai ter live, vai ter vídeo e talvez alguns vlogzinhos dentro de casa mesmo Porque eu sou muito vergonhoso, não gosto de gravar fora de casa E o que eu puder fazer de melhor pra vocês eu vou estar tá trazendo O CSGO cresceu muito no país e não só no país, mundialmente vocês podem ver esse mano. O jogo é muito top, é muito melhor que o um point blank eu posso dizer Beleza? Eu espero que você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que joga CSGO, se inscreva e é, compartilhe com o seu amigo aí que gosta do CS, beleza? Vamos fazer esse canal crescer aqui com a força de vocês, eu conto com vocês. Mostra esse vídeo pro seu amigo, compartilha no Facebook, nas redes sociais. Fala assim, olha, esse cara começou o um canal aqui, ó, começou com o point blank, agora mudou pro CSGO. Comenta com ele, mostra o canal para ele, se ele gostar, fala para se inscrever, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e você que assistiu, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta alguma coisa e eu aguardo vocês nas lives e nos vídeos. Ativa as notificações aí, hein? Fui, galera. Valeu até mais. Falou. Nessa boca linda cigarro de menta. Voltou para casa cedo, quase sem Mais uma vez vai chegar em casa de madrugada.